Eu sou funcionário, eu sou empregado, eu sou funcionário público, eu sou autônomo e estou com uma oportunidade para comprar imóvel. Você acha que os valores dos juros, né, as taxas dos juros vão cair mais por causa da crise que nós estamos passando? Guimarães, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou corretor de imóveis, sou empreendedor e sou especialista quando o assunto é ajudar você a conquistar o seu financiamento. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre as coisas que estão acontecendo com o banco e que vão acontecer com os bancos, com os empréstimos, com os financiamentos, com tudo isso que está acontecendo. Por causa disso que a gente não pode falar o nome aqui, senão o YouTube vai lá e, e dá uma cortada no nosso vídeo, mas você já entenderam certinho o que eu quero falar eu recebi pelo instagram uma pergunta e várias outras perguntas relacionadas ao tema do vídeo de hoje que é o seguinte guimarães eu sou funcionário eu sou funcionário público eu sou empregado eu sou autônomo e estou com uma oportunidade para comprar imóveis já passou o crédito no banco tá tudo certinho você acha que os valores dos juros né? as taxas dos juros vão cair mais por causa da crise que nós estamos passando eu já vou responder essa pergunta mas antes de te responder é óbvio que eu vou pedir para que se você gostou do assunto do vídeo de hoje você clique aqui embaixo em gostei do vídeo já dá lá aquela macetada no like e não esquece não de me ajudar a crescer a comunidade porque eu tenho uma meta de até o final do ano chegar a 30 mil inscritos então eu vou pedir para você clicar aqui embaixo em se inscrever no canal e aciona o Sininho para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo mas vamos lá sem delonga vamos falar um pouquinho a respeito das coisas que estão acontecendo com os bancos e se e qual é a minha opinião e pelo que eu estou vendo que vai acontecer daqui para frente tá gente Todo, todos nós estamos acompanhando que o governo federal tá dando uma ajuda aí por causa de, de tudo isso de 600 reais para as pessoas e vão ser 600 reais durante três meses né pessoas que estão desempregadas que são autônomas que tem uma renda per capita aí Abaixo de 522 reais, mais ou menos, que não tenha ninguém na família que receba mais do que 3 mil e pouquinhos reais. Tem algumas regrinhas para você receber os 600 reais, mas vão ser muitos 600 reais para várias pessoas. Esse é um ponto. Outro ponto, a gente está verificando também que os bancos estão segurando é, o prazo, né? estão dando um prazo de 60 e até 90 dias. A Caixa já disse que vai prorrogar esse prazo aí por um pouco mais de tempo, caso as coisas se compliquem um pouco mais. E tudo isso, gente, é mesmo o governo liberando aí 43, se não me engano, bilhões de reais para os bancos, os bancos não tem, é, tem muito dinheiro aí, na verdade, estocado, isso não é o um problema, nós sabemos disso, mas a minha visão do que realmente vai acontecer é o seguinte, com tudo isso que está sendo oferecido, não existe almoço grátis, muitas pessoas vão receber sim, vão ter essa ajuda, mas na Pra frente, daqui pra frente, que muitas linhas de crédito para empresas que precisam antecipar aí a sua, os seus recebimentos de cartão de crédito. Vamos supor para uma linha de turismo já foi suspensa. Muitas pessoas que precisam de capital de giro, empresas que tinham aí um prazo de 180 dias para poder conseguir esse, esse esse capital de giro para para poder movimentar o negócio. Já está tendo problema, já caiu para 60. Os juros que era de 0,47, se eu não me engano, foi para 1%. Então, algumas coisas vão acontecer para frente. Tô verificando que a Caixa Econômica Federal também está dando seis meses de, de para você começar a pagar o seu financiamento quando você vai comprar agora o imóvel, né? Foi aprovado. Se você está fazendo realmente agora a partir do dia 13, se eu não me engano, e o que que acontece? São seis meses que não vai estar tá entrando dinheiro para os bancos. E o que que isso vai acarretar, Guimarães? É que muito provável, pode anotar aí, hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20 de, de abril. É, estou gravando esse vídeo aqui, você deve estar assistindo esse vídeo aí um pouco mais pra frente, você vai assistir esse vídeo, vai ser lançado agora na terça-feira, mas os bancos vão começar a cortar algumas linhas de crédito e vão começar a não oferecer tanto é, é, oportunidades de juros mais baixos e pode ser que os juros que os juros as taxas de juros aumente aí pra aqui pra frente se você tem uma oportunidade para comprar um imóvel agora é boa tem uma firmeza, você tem o teu, teu salário, o teu emprego tá, por mais que estejamos passando por isso, tá, tem uma garantia você vai conseguir? Compre, não perca a oportunidade, se você não tem você tem aí alguma coisa que pode ser que seja mandando embora algumas pessoas da sua empresa foi mandando embora não tem essa certeza? Então espere, por mais que você tenha um juros um pouco maior para frente, é melhor você não dar esse passo agora e dar um passo com mais certeza na frente do que, né, a gente se estrepar. Se você tem alguma dúvida, se você quer conversar comigo, tem alguma coisa que você queira falar, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa, é, clicar, colocar ali as suas informações e no final das perguntas você possa me fazer a pergunta. Eu vou estar tá respondendo sempre que eu puder o mais rápido possível via e-mail, e-mail que você cadastrar ou em vídeo para você. Gente, o que eu queria falar para vocês a respeito do que está acontecendo, o que vai acontecer com o banco, é isso, as taxas de juros sim, por mais que as pessoas falem que não, não tem lógica, não tem almoço grátis, alguém vai ter que pagar essa conta, as empresas já estão começando a pagar essa conta, não tendo como ter o dinheiro das linhas de crédito para começar a investir nas empresas, isso é normal, alguém vai ter que pagar por isso e as pessoas que estão buscando financiamento, vai começar a enfrentar algum tipo de problema, tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje, poxa, dá uma força pra mim, clica aqui no like, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, vejo você no próximo vídeo, tchau!